Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu geral, fudeu o barraco todo, fudeu com tudo Fala! Não dando bem. Fala, galerinha do Papo de Vestibular Bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal E cara, se você também se fudeu no Enem como milhões de brasileiros Eu tenho três avisos pra você Primeiro, cara, me dá um abraço Vem cá, me dá um abraço e o segundo aviso que eu tenho pra dar pra você é que, já que você se fudeu junto com todo mundo, primeiro, pelo menos, se inscreve no nosso canal aqui, deixe sua curtida, que talvez tenha faltado um pouco de papo de vestibular na sua vida, nesse ano de 2017, por isso que você tem se fudido nesse primeiro dia do Enem. E o terceiro e último aviso, apesar de você estar bastante triste, provavelmente assistindo esse vídeo, é motivo de comemorar no canal, no canal Papo de Vestibular, nós chegamos a 1 um milhão de de visualizações no nosso canal chupa Anderson Nunes, chupa Debra chupa, chupa Enem, chupa Bom, passado esse todo esse desabafo aqui, passado todos os nossos cumprimentos, os abraços vamos lá falar então como que foi a nossa análise da prova desse primeiro dia do Enem 2017 a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, eu já tinha avisado nos vídeos anteriores do Papo de Vestibular que esse primeiro dia a grande dificuldade e a seus textos, e não deu outra, veio textão atrás de textão, 5 horas e meia de prova, e uma das maiores habilidades que o Enem cobrou de você nesse primeiro dia foi a resistência. Eu estava com uma certa sugestão que, por conta do Enem ter colocado todas as disciplinas de humanas num dia só, junto com a redação, de que talvez eles pegariam um pouco mais leve nos textos e também por ter mudado a quem fez a prova, que desse ano foi a VUNESP, mas não, manteve o mesmo padrão de prova do Enem, textos gigantescos e com certeza essa talvez foi uma das maiores dificuldades desse ano da prova, que foi a questão de você conseguir manter-se concentrado por 5 horas e meia, depois de uma redação, ler tanto texto assim. E isso realmente foi difícil não só para você, mas para todo mundo. Além dessa dificuldade a mais, pela mudança da própria logística da prova desse ano, eu achei também que o conteúdo cobrado foi um pouco mais específico e um pouco mais aprofundado. Ou seja, que de modo geral, deixou esse primeiro dia bem mais difícil do que nos anos anteriores. Então esse é um pouco do resumo dessa questão, dessa parte mais teórica e organizacional de logística que eu acredito que foi dessa prova do ano de 2017. E com relação ao tema da redação, eu acho que o Enem surpreendeu e não surpreendeu ao mesmo tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Primeira parte da questão da surpresa. Por que, que eu acho que foi surpresa? Porque foi um tema realmente não esperado, a questão dos surdos, e também porque foi um tema bastante específico de um determinado grupo de pessoas que sofrem com uma determinada deficiência. Então eu não lembro do Enem ter Trazido um tema tão específico assim nos últimos anos, então, eu acho que esse lado ele surpreendeu um pouco e dificultou, também elevou a dificuldade da, do tema de redação, para muita gente deu uma travada, e falou, cara, o que, que eu vou escrever agora, um tema tão específico? E, se você foi para uma linha de proposta, de uma intervenção na escola, sobretudo, na qualificação dos professores, que vão receber esses alunos nas escolas comuns, eu acho que essa seria uma boa proposta, porque você só tem uma educação mais qualificada para esses profissionais entrarem melhor no mercado de trabalho, se você tiver um formador, ou seja, um professor, um projeto pedagógico bem formatado, bem qualificado para receber e qualificar esses profissionais para o mercado. Então acho que essa é uma grande proposta, trazer a qualificação dos professores. E uma segunda grande proposta, daí já para a questão de, da inserção desses profissionais no mercado de trabalho, seria uma parceria público-privada para aumentar o número de vagas nas empresas para esse, esse nicho de pessoas, de surdos, mudos, para aumentar a inserção dessas pessoas nessas empresas privadas e a partir dessa parceria, a empresa privada poderia receber algum tipo de benefício do governo, benefícios fiscais ou coisa do tipo. Então acho que essas duas propostas de intervenção são propostas bem bacanas que tem tudo a ver com a proposta da redação. Se você é, falou de alguma, de alguma, de alguma maneira de uma dessas duas propostas, eu acho que você caminhou bem na sua redação. Agora, por que que ao mesmo tempo eu acho que a proposta de redação não surpreendeu? Porque mais uma vez o Enem trouxe um pequeno grupo, um grupo de minoria, que sofre algum tipo de preconceito, que sofre com algum problema social dentro da realidade brasileira e também mundial. Como nos anos anteriores, como falou de, pequeno, de da questão religiosa, né? Sobretudo do preconceito que sofre alguns grupos religiosos. Falou nos outros anos também sobre a questão das mulheres, já se falou também a trabalho infantil. Então o Enem tem por característica trabalhar sim com grupos de minorias, com problemas sociais que esses grupos de minorias sofrem. E, talvez nunca tenha falado, como eu já disse, num grupo tão específico assim. Mas esse talvez seja o lado que dá não surpresa do tema do Enem. Se alguém tenha feito algum, algum, alguma redação anteriormente sobre acessibilidade, sobre deficiência de, uma, de um modo geral, talvez tenha tido um pouco mais de facilidade para realizar essa redação desse ano de 2017. Fazendo então agora um apanhado, um resumo da prova toda do primeiro dia do Enem de 2017. Eu acho que fudeu para todo mundo, cara. Eu acho que realmente a prova foi bem mais difícil, mas... O meu objetivo desse vídeo é falar que você deve ficar tranquilo nesses dias e focar no segundo dia. E eu vou te dar três motivos pelos quais você não deve se preocupar agora com o primeiro dia do ENEM. O primeiro motivo é que eu acredito fortemente que a média geral para você conseguir entrar nos mesmos cursos que o ano passado, ela deve cair ano de 2017 por todas é, essas características que a gente trouxe nesse vídeo. O segundo motivo é que a sua redação, mesmo que você tenha escorregado aqui ou colar, a média também da redação da galera talvez esteva a cair e isso vai, pode influenciar na correção do, dos seus avaliadores. E também a redação é sempre um mistério, cara. Você pode pegar dois avaliadores que estejam num bom dia, que olha a sua redação com, com, com os olhos melhores e você pode ter uma boa nota do Enem. De modo geral, eu acho que os, os corretores do Enem, da redação, eles são bem tranquilos, eles não pegam muito pesado. E se você conseguir fazer uma boa estrutura, é, dividir bem a introdução, trazer argumentos legais, uma, uma conclusão legal também, alguma proposta bacana de intervenção, eu acredito sim que você consiga ter uma boa nota. Então não desespera muito com relação à redação. E o terceiro motivo que eu acho que você não deve se desesperar, já com, essa primeiro, com esse primeiro dia do Enem, é que você tem também a teoria de resposta ao item, o famoso TRI. Às vezes você não foi tão bem, não acertou tanto... Tantas ah, questões como você gostaria, mas talvez você tenha acertado as questões certas, que ela vai te dar é, na média final depois uma nota maior do que você esperava. Então, pessoal, em resumo, não é hora de desespero, tá? Mesmo se você achava que você poderia ter ido um pouco melhor no primeiro dia, você tem que pensar que você está na metade do caminho. Como um jogo de futebol passaram-se apenas 45 minutos talvez se você perdeu algumas coisas nesse primeiro dia você pode recuperar nesse segundo dia mas como que você vai recuperar? você estando focado você esquecendo tudo que passou nesse primeiro dia e estudar, fazer suas revisões realmente focar nos temas que mais caem na parte de exatas e biológicas para você fazer um segundo dia muito melhor do que o primeiro beleza pessoal então é isso essa é a dica de hoje do vídeo do Papo de Vestibular é, focar no segundo dia, esquecer tudo o que passou se foi difícil para você, foi difícil para todo, todo o restante dos seus concorrentes então agora é hora de esfriar sua cabeça, baixar essa adrenalina voltar sua concentração total, 100% para o segundo dia e fazer o seu melhor, para aí sim depois você ver é, o resultado final e como é que você vai ficar, se você vai realmente conseguir entrar naquele curso que você tanto sonhou, mas agora não é hora disso agora é hora de 100% de concentração no segundo dia pegar pesado nos seus resumos, é, realmente estudar os temas que mais caem e focar no segundo dia de prova. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. A gente chegou em 35 mil inscritos, é um número muito legal, mas a nossa meta é chegar no nosso 100 mil inscritos. Obrigado a você que nos ajudou a chegar no 1 milhão de visualizações no nosso canal. E é isso daí, vamos continuar, é, são esses números que nos motivam a continuar cada vez mais tentando trazer vídeos com melhores conteúdos para você que acompanha o nosso canal Papo Vestibular. Um grande beijo para vocês, professor Bruno Moretti, e até o nosso próximo vídeo. Fique ligado nessa semana que vai ter vídeos sobre exatas também, dicas para você sobre o segundo dia da prova do Enem. Valeu pessoal, até mais!